quando nós nos dispomos a ser aquilo que Deus nos chamou para ser, a vida em Cristo, em sintonia com o céu, não é fazer não é ter é ser, portanto o que Deus está fazendo na sua vida hoje, é retirando tudo que não é imagem e colocando de novo tudo que é você foi criado para ter Domínio, somos filhos de um rei, e filhos de um rei são príncipes. Simples assim. Eu preciso te dizer mais uma coisa. Eu vou dar um exemplo. Bom, que você sabe. Há uma cena de julgamento no livro de Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Quem conhece, levanta a mão porque daí eu não preciso ler. Se você não conhece, confia em mim, que eu vou falar está lá. Vieram os filhos de Deus, se apresentar diante deles, veio também Jó é uma cena de julgamento que está ali, concorda comigo? na cena de julgamento tem um acusador é o mais fácil de identificar, quem é o acusador lá? Satanás, que apareceu lá porque ele usurpou o domínio, porque era para Adão aparecer lá e tem as testemunhas quem são as testemunhas? os filhos de Deus que estão lá assistindo a história e tem o um acusado quem é o acusado? Deus Satanás não acusa Jó e nem fala de Jó, quem fala de Jó é Deus não é isso que está lá no texto? Viste meu servo Jó. Satanás fala de Jó, ele não acusa Jó. Deus que põe Jó, porque Deus é o acusado. Satanás aponta para Deus e fala assim, você não é capaz de produzir amor em ninguém. Todo mundo que te serve, te serve porque é vantajoso. Jó te serve porque ele é rico. Se ele for pobre, não te serve. Aí Jó fica pobre. Não, Jó te serve porque não está doendo. Se doer, ele para. Deus é o acusado. Davi falando disso, ele fala venhas a vencer quando fores julgado serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar Deus está sendo julgado, se Deus é o acusado Satanás é o acusador e os anjos são as testemunhas, quem é Jó num julgamento? anota aí Jó é a prova quando Deus é acusado ele fala eu vou provar Jó é a prova e por que, que Deus põe Jó no meio daquela bagunça? Porque Deus fez Jó para ser conhecido. Deus fez você para que ele fosse conhecido. Deus criou você para que o seu caráter fosse mais plenamente conhecido. Este é o propósito e é a razão da sua existência. Deus não fez você para ficar por aí andando atrás de felicidade, porque você só vai encontrar felicidade, na realização do propósito da sua vida, Deus ser glorificado e conhecido por você, pergunta é, por quem? Livro de Efésios capítulo 3 verso 10, grife esse texto, decore esse texto, tweet esse texto, faça um story desse texto, borde num pano de prato se você é de uma outra geração Efésios capítulo 3 verso 10 você achou? Você achou me espera que eu não achei ainda 3, 10 e diz assim para que você achou? sim ou não? Para quê? Por quem? O que está escrito aí na sua Bíblia? O que está escrito aí usando na sua Bíblia? Para que? Pela? Quem é a igreja? Quem é a igreja? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida quando? Agora. Por quem? Por dos principados e potestades onde? Você hoje está pregando com a sua vida. Para o universo todo Como que você está pregando? Sendo a imagem de Deus Deus criou você Para que o universo o conhecesse melhor E se você fosse um navegante espacial E chegasse até o Éden Com a intenção Ou, o jard... ou a terra Com a intenção de conhecer a Deus E quisesse perguntar Como que eu faço para conhecer a Deus? Você ouviria a resposta Vai lá falar com Adão porque ele é a imagem de Deus. Imagem de Deus. Em tudo. Pastor, quer dizer que eu, eu tenho que me parecer com Deus? Aham. Uhum. Você foi feito para isso. Preciso dizer algumas coisas agora antes de terminar. Se tudo que eu sei sobre você eu soubesse olhando para o seu carro... E você estacionasse seu carro na frente da igreja. E tudo que nós sabemos sobre você, nós sabemos analisando seu carro. Passasse uma pomba e carimbasse seu carro. Quanto tempo você levaria para limpar? Se tudo que eu sei sobre você, eu sei olhando para o seu carro. Demorava para limpar ou não? Ia ficar com aquela imagem borrada? Você faz? Você limpa na hora? Sim ou não? Quando a imagem de Deus levou o seu primeiro arranhão lá no jardim, o que, que aconteceu? Jesus foi na hora, na hora, consertar a imagem. Se você é uma pessoa que se importa com a sua imagem, não ache que Deus não se importe também. Porque você não é um projeto do seu pai. Você não está aqui por intenções do seu pai ou da sua mãe, ou pelas circunstâncias. Você é um projeto magnífico e extraordinário de Deus, que envolve a imagem dEle. Portanto, se você quer saber o tamanho do amor de Deus por você, você tem que saber qual é o tamanho do amor dele por ele, por isso que é infinito, porque ele olha para você e se vê, porque ele foi feito para isso, você foi feito para isso, eu estava em casa passando uma camisa, eu passo camisa, eu tenho um método prático, eu estava passando para ir para a igreja, e eu faço o que alguns de vocês tenham certeza falam, passei essa parte e essa parte, claro, né? porque eu vou botar um terno por cima, você nunca vai saber se é as costas costas amassadas, apareceu a minha esposa lá na hora, o que, que você está fazendo? Passando? Só isso? É claro, vou botar um terno. Pode tirar aí. Vou passar. Aí ela fala uma frase que tem certeza que vocês falam. O que, que eles vão pensar? Que você não tem mulher, não? Né? <risos> Lembrei da minha mãe na hora. Minha mãe falava isso também. Você vai sair desse jeito? Vou. Imagine! Vamos pastar que você não tem mãe. Você já não falou essa frase? O que, que ela está fazendo? Ela está pensando em mim? Não, ela está pensando na imagem dela. <risos> Adão saiu correndo do jardim adentro e Deus correu atrás dele. Ele falou, Adão, onde você vai? O que, que vão pensar? Que você não tem pai, não? Que vai sair por aí estragado pelo pecado? Pode vir aqui que eu vou arrumar você. E às vezes eu faço isso, eu saio por aí e Deus fala, não, Rob, você tem pai. Você tem pai. Você tem pai. Filho, por favor, preste atenção. Jesus não estava na cruz para você passar a vida inteira sentindo vontade de se parecer com Neymar. Jesus não subiu na cruz por causa disso. Jesus estava na cruz para que você olhasse para aquela imagem, soubesse que aquela imagem é sua. E por que Jesus está tão feio na cruz? Por que Ele está tão feio? Porque aquela imagem não é do Filho de Deus. Aquela imagem é a minha. Aquela sou eu. Por isso que eu olho para lá e não há nenhuma beleza para ver e desejar. Ele assumiu a minha imagem na cruz, para que eu pudesse olhar para o céu e sentir vontade de se parecer com Ele. Nós temos uma identidade com o céu. Tão grande. A ponto de que Deus olha para o céu. E todos os seres que Ele criou. E quando os seres que Ele criou perguntam. O que eu faço Senhor para te ver e te conhecer melhor. Ele fala. Olha. Olha. Para o homem que eu criei e quando alguém chega para o homem criado você e eu e fala assim como que eu faço para saber quem é você você deve falar, olha para Deus porque lá no centro do universo sentado no trono, no lugar mais importante do universo existe um Deus que se fez homem e aqui esse planeta que se tornou o foco da atenção do universo inteiro existe um homem criado à imagem de Deus isso é sintonia com o céu existe um homem Deus sentado no trono Existem homens sentados aqui, no culto, que foram feitos a imagem de Deus, para que lá no céu, o mundo saiba quem é você, e aqui na terra, o universo saiba quem é Deus. Assim, dessa forma. Me lembro de um dia, que eu estava indo para a escola, eu tinha uns 11, 12 anos de idade, e agora eu termino. Eu vivi um drama é que quase muita gente passa. Eu, vivia, eu estudava numa escola muito, muito boa, muito boa na cidade de Tatuí. Meu, meus pais foram servidores da casa publicadora até a aposentadoria. E a escola era boa, uma escola industrial. E escola boa é boa porque é bom e é ruim porque todo boy vai estudar lá. Então a Playboyzada que podia estudar em escola particular ia para lá, para a escola pública. que isso torna a vida infernal infernal, porque eles usam aqueles tênis caros e jogam a bola e então... tal. E lá tinha um negócio. A galera que era igual eu, que lá em São Paulo a gente chama de fubazada, ia para para merenda. E os boys iam para cantina comprar coca e pizza. E o período mais terrível é na hora de jogar bola. Porque assim, você tem duas formas de ser titular. Ou você é bom de bola, que não é meu caso, que eu sou destro e os meus dois pés são esquerdos. Ou você é o dono da bola, né? O dono da bola joga de qualquer jeito. Que ruim. Até que um dia eu bolei um plano. Não dava para aprender a jogar bola. Mas dava para ir pra cantina. Minha mãe distribuiu algumas tarefas pra gente e uma das tarefas, a minha tarefa era limpar a geladeira. Dentre as tarefas. Um dia eu tava limpando a geladeira e descobri que embaixo do paninho que cobria a geladeira tinha um bolo de dinheiro. Falei, é hoje. Que desgraça esse negócio. Todo mundo tava distraído. Fui lá, limpei a geladeira, peguei o bolo de dinheiro, fui no bolso e fui a escola. Naquele dia a professora de inglês faltou, duas aulas vagas, bola, antes existia um intervalo, cockpit, você comprei para mim, paguei para os amigos, joguei bola, foi da hora, aquele dia foi da hora, Paulo fala que, é, em Hebreus, o autor de Hebreus fala que há, há prazer no pecado, mas é um prazer transitório, voltei para casa, cinco e meia da tarde, sabe quando você está entrando assim, e a hora que eu passei pela porta, eu Pisei assim no assoalho para entrar na cozinha, foi como apertar um play do meu nome. Eu entrei minha mãe falou, Robson, coração de ladrão, né? Você começa a falar, e aí". Ai, ai. Na minha mente eu pensei assim, como que eu vou dizer para minha mãe que não fui eu? Que provavelmente esse Robson é o um inquérito que ela já tinha instalado para perguntar, instalado para ver quem que era. E eu vou tentar falar que não fui eu, dizer que saí mais cedo, sei lá. Daí, O corredor era o período de eu pensar na minha defesa. Abri a porta do quarto dela Ela estava sentada na cama Ela falou, senta aqui Nessa hora eu falei, meu argumento já não vai dar certo Porque ela não vai perguntar se eu sei Na hora que eu sentei, ela estendeu a mão e falou assim Cadê o dinheiro? Não deu tempo Fui a mão no bolso, tirei o um troco Sobrou bastante dinheiro, porque era bastante dinheiro Um monte de dinheiro amassado, coloquei na mão dela Ela contou lentamente Eu pensei, o que, que eu posso fazer para dizer Alguma forma de eu não apanhar Sabe essa discussão que rola aí da lei da palmada? Essa discussão nunca chegou em casa. Aqui... Falei, o que, que eu faço para não apanhar? Ela olhou para mim, contou o dinheiro e falou assim, esse dinheiro aqui era o dinheiro do gás. Eu sabia que o gás ia acabar hoje. Então eu peguei o dinheiro e deixei lá para de manhã comprar o gás. Seus irmãos estão aí. ó, Porque eles chegaram da escola de manhã e não tinham almoço. A essa altura eu já não estava pensando se eu ia apanhar ou não. Eu estava desejando apanhar. Porque eu peguei o dinheiro do gás e deixei todo mundo sem comida. Ela contou o dinheiro. E desprezou o dinheiro. Jogou o dinheiro para o lado. Olhou no meu rosto. E disse a frase mais teológica que eu já ouvi da minha mãe. Uma compreensão de Bíblia que eu tive. Ela falou assim, Robson... Eu não criei você para isso. E desabou a chorar. Chorou. Chorou. Eu vi minha mãe chorar daquele jeito pouquíssimas vezes. Dá para contar numa mão. Ela chorou convulsivamente no dia que meu tio levou um tiro e morreu. Ela chorou daquele jeito do dia que a minha avó morreu. Ela chorou daquele jeito no dia que meu pai morreu. E ela chorou daquele jeito do dia que eu peguei o dinheiro. Era um luto para ela. Era uma frustração. E disse, eu não criei você para isso. Entendi. Mãe, para de chorar. Não. Ela não parava de chorar. Eu, Mãe, me bate, mas não chora. Ela não parava de chorar. Ela falou, pode sair. Você acha que eu consegui sair? Filho, se você não for prestar atenção e não prestou atenção em nada do que eu disse, atente para isso. Deus não criou você para ser jogador de videogame. Deus não criou você para ficar parado na frente do um computador enquanto o mundo desaba. Deus não criou você para ficar assistindo televisão, para ficar na frente do seu celular, querendo que as pessoas vivam por curtidas. Deus criou você para transformar o mundo, para avançar um reino, para ir para qualquer canto onde a bandeira de Sião não tremula E quando você chega lá, Deus também chega Deus criou você para qualquer pessoa que encontrar com você, olhar nos seus olhos, ouvir você falar Saia por aí dizendo, eu tive um encontro com Deus hoje Ele estava varrendo uma casa, ele estava com um livro, ele estava estudando para o vestibular, ele estava colocando um tijolo no muro não sei, mas eu vi Deus, porque você foi criado a imagem de Deus, de forma que nenhuma pessoa no mundo, que tenha passado um segundo sequer com você, não tenha um vislumbre de quem Deus é, porque Deus criou você para isso, para isso, tenha Ele domínio, você dobra os joelhos e muda o mundo, o mundo, você decide entrar no seu quarto, abrir a boca e na hora que você fala, pai, você está dizendo uma frase que nenhum ser criado no história, no universo inteiro fala. Abra sua Bíblia, leia ela de Gênesis 1, Apocalipse 22, procure um anjo sequer chamando Deus de Pai. Ninguém fala isso. Ninguém. Nós achamos que nós vamos chegar no céu e correr atrás de um monte de gente perguntando isso, aquilo. Não, a Bíblia não descreve isso. No dia que você chegar no céu, o universo vai correr atrás de você para saber o que é isso. Viver nesse planeta sujo, podre, caótico e ser a imagem de Deus nele. Para que os homens vejam as vossas boas obras. Vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra. O evangelho é, temei a Deus e dai-lhe glória. Como? Vendo as vossas boas obras e glorificando o vosso Pai que está nos céus.